Meu nome é Miguel, você tá no canal do Miguel Dois a dois, Eu tô gravando nova, meu pai pegou emprestado. Eu andei assistindo muito vídeos e eu, eu achei uma coisa que, que todos têm em comum. A maioria dos youtubers que existem fazem seus vídeos pra reclamar para pra eles falar mal de alguém. Faz o passinho do Romano, mas aquela sarrela, sarrela, sarrela, sarrela sarrada no ar. O vídeo de hoje vai ser diferente, eu vou falar... Lá hoje de, de gente que só fizeram coisas boas, porque as pessoas que falaram mal não merece nada, entendeu? A gente tem mania de falar que quase todas as pessoas são mal educadas. Quando eu ando de metrô ou de ônibus, eu nunca ando a pé. As pessoas dão lugar pra nós. Quando a gente tá... Ali a gente chega, a maioria das vezes as pessoas deixam -se sentar. Se isso não é educação, eu não sei o que é. Né, as vezes quando o dedo tá todo cheio assim, quase estoura assim, fica tremenda. Então as vezes as pessoas nem deixam -se sentar. Você já não, você já foi para lá não. Você já foi para você já foi para lá não. Você já foi para não, você já foi não, você já foi para lá não, você já foi para lá Que é isso? isso? Uma vez eu tava... Andando, né, eu tinha, sei lá, uns Um, dois, três anos, por aí Só que eu ainda sabia andar e falar Bebê esperto Eu tava andando com a minha tia Até que veio o cara assim Aí eles tavam andando suco de laranja Falando se eu queria suco de laranja Aí eu falei, não Não quero Porque naquela época eu não gostava de laranja Pra mim era amargo Eu não conhecia ele, na... na verdade Eu não conhecia E mesmo assim, isso não é ser legal? Eu nem conheci a ele ele já queria dar um suco pra mim. Pensa! O vídeo hoje termina aqui. Dá um joinha e se inscreva no canal. Você já foi legal com alguém hoje? Se você não foi legal, ainda dá tempo.